A Fórmula 1 tem, desde que o mundo é mundo, a fama de render uma vida de glamour e exaltação a seus protagonistas, pilotos sobretudo. Há décadas que a rotina como membro do campeonato, mesmo entre pilotos que não marcam época e são esquecidos brevemente, tem sido associada à vida sem amarras que se oferece, como o pacote Fórmula 1. É fácil imaginar, então, que na era das redes sociais e da morte a galope do conceito de esfera privada, os pilotos compartilhem muito das respectivas vidas através dos pais de toda a exposição. As fotos e os vídeos. É a era desenfreada do Instagram. Os anos vêm e vão neste devaneio alucinado que é o compartilhamento sem fim de conteúdo e da vida honesta ou cuidadosamente programada para ganhar áreas de luxuosa, como o Instagram se popularizou por facilitar. As postagens são muitas, algumas profissionais da vida de piloto, outras frutos de acordos comerciais que vêm com royalties de um dinheiro a mais e algumas, evidentemente, pessoais. Num profundo exercício de jornalismo verdade, resolvemos encontrar as 10 melhores postagens dos pilotos da Fórmula 1 ao longo da temporada 2022. Para isso, porém, foi necessário criar regras. As postagens precisam ter sido feitas pelo piloto, não por alguma empresa que usou seus especialistas para gerar conteúdo pago. Há ainda um limite de duas postagens por piloto. Do contrário, não passaria de um print do feed de Walter e Bottas, o Doutor Insta. Sério, amigos, Bottas simplesmente entende o Instagram melhor que os outros. Melhor que você. Bandeira do México no plano de fundo, rosto emocionado em destaque, e vibração, por saber que acabara de conquistar a vitória de uma vida, na pista mais glamurosa da Fórmula 1. Um momento lindo. O mais importante na carreira de Sérgio Pérez. Nem parecia que horas depois sacudiria o mundo da fofoca a motor com uma festinha de fazer inveja a Silvio Berlusconi num iate mediterrâneo adentro. O famoso calor úmido do sudeste asiático fez uma vítima. No retorno da Fórmula 1 ao cenário de Singapura após três anos, a sensação térmica estava daquelas, e batia, mesmo à noite, quase os 40 graus celsius. Depois da corrida bastante longa, que terminou por tempo, em duas horas, Lando Norris mandou vir um galão d'água. Semi-desnudo no meio do paddock, partiu para o chuá. Após passar mal na manhã do sábado do GP da Itália, Alex Albon teve de entrar em cirurgia para sanar uma crise de apendicite, e, por complicações, foi até parar na UTI. Recuperado dos problemas de saúde, a corrida passou a ser para disputar o GP de Singapura, três semanas mais tarde. Alex mostrou a recuperação pela qual passou e seus vários passos, mas nenhum tão impactante quanto a sessão de crioterapia. Uma terapia que consiste em colocar o corpo numa câmara e, bem, aplicar um frio absurdo. Não confundir com a criogenia, terapia a qual dizem que o Walt Disney foi submetido e congelado para ser revivido quando a cura do câncer de pulmão for descoberta. Ao longo de 2022, Lewis Hamilton foi homenageado com o título de cidadão honorário do Brasil, mas a solenidade oficial para a entrega da honraria veio somente em novembro, na semana do GP de São Paulo. Hamilton foi à Câmara dos Deputados em Brasília, discursou, recebeu o público e se emocionou. Mas a grande postagem dele no Brasil foi dias depois, enquanto estava no Rio de Janeiro e conheceu o projeto social Casa Amarela, no Morro da Providência, pedaço histórico da cidade. O heptacampeão andou de carrinho com as crianças e mostrou que estava em casa. Por conta dos cancelamentos causados pela pandemia, Yuki Tsunoda teve pela primeira vez a chance de correr em casa no Japão desde que chegou à Fórmula 1. E na chegada ao país, levou o companheiro Pierre Gasly a um karaokê para que demonstrassem juntos uma palhinha de suas vozes. Se você não sabe, karaokê significa orquestra vazia e é tipicamente uma brincadeira japonesa, apesar de ter se espalhado pelo mundo. Juntos, Gasly e Tsunoda premiaram o público com uma representação triste de Hello da Adele. bem, essa é uma trapaça. Na verdade, a postagem original foi feita em 2021, mas acabou revivida pela Fórmula 1 neste ano. Do que se trata? A admissão de Guan Yu Zhou de que Fernando Alonso é o grande ídolo de sua vida, com direito a uma foto de um Zhou ainda jovenzinho empunhando uma bandeira digna da Alonso-mania. Os outros pilotos estavam se preparando para a próxima corrida? Walter e Bottas aproveitava então para seguir com seus hábitos diários. O vídeo começa com alguém ajustando a temperatura de uma sauna e abrindo a porta apenas para se deparar com Bottas no que pode ser apenas qualificado como um nu culposo, onde não há a intenção de mostrar, vestido apenas com um chapéu dotado de dois chifres de alce e uma lata de bebida apoiada na perna. É a nova Novel Vague, direto das mãos do Godar finlandês. O grande momento das redes sociais de Lewis Hamilton em 2022 esteve longe das pistas. No recesso de verão, enquanto cada um foi cuidar da vida como bem entendia, Hamilton resolveu ir conhecer países da África e caprichou no conteúdo direto de safaris. Vídeo com gorilas selvagens a alguns metros de distância e carícias aplicadas em girafas e elefantes se destacaram. Sempre a ver suas redes sociais, o ultra-reservado Sebastian Vettel criou uma conta no Instagram de surpresa no fim de julho e prometeu um anúncio algumas horas depois. Era o anúncio de que iria se aposentar da Fórmula 1 no fim da temporada 2022. Com um texto trabalhado e extremamente bem escrito, o tetracampeão avisou a outra corrida a se ganhar a partir de agora. A campeã das postagens dos pilotos em 2022 pode ser apenas um único exemplar. Bottas se aproveitou dos compromissos da Fórmula 1 em Miami e deu um pulo nas montanhas de Aspen, no estado do Colorado, onde criou uma verdadeira obra abstrata. Completamente nu e com a bunda ao alto, pediu que fosse clicado dentro de um rio. A imagem virou meme, virou inúmeras montagens que transplantam o Walter e da bunda em Rist a qualquer cenário do mundo. E passou até a ser um quadro entregue a Lewis Hamilton, emoldurado que foi. Um artista. E aí, qual outra postagem de piloto da Fórmula 1 você gostaria de ver na lista? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.